Hum. Eu vou explicar as relações entre parentes e meus amigos e também como gostaria de ser tratada. Eu gostaria de ser tratada com qualquer outra pessoa. As minhas relações com parentes é tudo igual. Não tem a casa de anjinho especial, tem essa, não cola. Eu gostaria de ser que atada igual a vocês, com esse gostarinho de ser catada. Hum, proteger, não proteger demais, não proteger. Hummm, tá atrapalhando? Tá. tá. Só você da vida normal com seus filhos, não precisa proteger demais, não precisa, tipo, ligar demais, não é uma vida normal. Eu vou falar a relação dos meus primos comigo. Meu é, não a gente que assim, porque, porque eu estou lá no Brasil. a é acha assim, que eu mensagens. Ninguém fica me protegendo de mim. Agora eu vou falar com as minhas irmãs. Nada é especial. Aliás, quem não conhece a Anastasia é a minha mamãe mais velha que mora no Brasil. Então é que a minha irmã mais nova, agora mãe em Longlis. A minha convivência para Melas é muito boa, porque na infância é tudo muito qualquer coisa: é brincadeira, é briga de irmãs. Olha, onde eu passo, eu tenho amigos. Como no Brasil, eu tenho muitos amigos no Brasil. A convivência é tudo igual. Mas meus amigos, hoje em dia que eu convivo, é totalmente normal. Não tem a comida especial, não tem a área especial, posso sair, não. Eu posso sair. Ah, se a pessoa não é mesmo amigo e falar que você tem que dá ah não, tem que estar especial, tem que proteger, passar de casa. Não, ela tá igual. Se trata de você igual, por que você não pode, não pode me tratar igual também? Quem não me conhece, então me trate, por favor, como se fosse normal. Assim como vocês. Gente, se já dar emprego para uma pessoa assim, é fácil, Ok? Dá sempre para essas pessoas. Porque tem muita gente não dá chance. Não tem que não no trabalho. Dá chance para a gente também. Não posso falar pra vocês, meu sonho. Eu sempre, sempre fui a batalha. Sempre não passo direito. Pra conseguir o que eu quero. Não tem essa aí, não. Eu, pra onde eu vou, eu consigo. Uma, uma, uma Porque é catado, como vocês querem ser catados. Só isso. E aqui aproveitar. Só vocês a vocês. Eu tenho os. Entra <coughs> <coughs> <coughs> <síntos> isso Cláudio. É? E vai lá dando alguma coisa no, no meu canal. Beleza? Você esqueceu de falar que tem um editor maravilhoso? Ai, esse editor é maravilhoso aqui. Vai, vai, vem cá. Pode vir, vem. vem. Vai ter que aparecer. Vem, que falar, gente, precisa ver. Lá. Vem. Ah, vem. vem, gente? Sim. Adoro a é Tô aqui é o Renan. Eu começo com ele o normal, não é? Sim. Adoro viver com você. É Renan, que a especial. Tô aqui normal, mal. Não é? Sim aí, gente, olha. Não é bom, hein? Adoro. <risos>